eu os olhos, eu rodo rosto tatuou com a todinha. Não há nada mais não, só teve recordação e pronto, e tristeza. Quando nós fizemos um acordo para vir para aqui, eles explicaram um mil e um acordos, explicaram que a gente ia ter empregabilidade, ia ter um assistente social para dar apoio a gente, e hoje nada disso acontece. O SWAP não quer ser feito o trabalho, acontecendo essa barreira. Fizeram aqui o um meu filme, mas você vê hoje a situação em que as ruas se encontram. A gente hoje aqui temos três ruas interditada por um motivo não poder passar por motivo da lama. Será que vai ter que cair aquela barreira, vai ter que matar alguém da comunidade para suar tomar tomar providência? Isso é precariedade, isso é muito sério essas coisas. Prometeram que iria colocar todas as crianças que viesse para para vila aqui na escola, mas muitas delas não tiveram mais vaga aqui, tiveram que ir para Gaibu. O posto de saúde hoje daqui Hoje eu vou ser bem realista. Não tem condições de a pessoa a ser tratada ali. Suape prometeu, diante de reunião no Ministério Público, que entregaria a escritura das casas às famílias com 15 dias que aqui estivessem. A gente está em quatro anos. Porque ele não cumpre o que eles falam. O SWAP não cumpre o que eles falam. É que nem eu falei para você, Swap é governo.